Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo 10 vezes galera trazendo tá para pra vocês Mais uma gameplay Bom rapaziada, estamos aqui com o T-Cycle aí Rapaziada, eu já gravei várias vezes esse jogo aqui Só que tipo, o jogo fica meio travado, tá ligado? A hora que eu gravo, então Vou fazer mais um teste aí pra ver se vai dar certo E rapaziada, o que é o T-Cycle? O T-Cycle é basicamente um, um monte de jogo misturado junto num jogo, tá ligado? É, é... Pug misturado com... Um pouco de Fortnite, um pouco de Apex também, é tudo um pouco misturado e, e qual que é o objetivo desse jogo? Rapaziada, o objetivo desse jogo, ele tem aqui ó, é como se fosse o Contra Squad lá do, do Free Fire e do, do Fortnite Aqui tem Esquadrão, que é, o Esquadrão é com é, mais gente, não é só cinco pessoas, que é que nem o Esquadrão, aqui vai 10 pessoas num time só, é 10 pessoas pra cada lado, são acho que 15 times, dependendo da sala Ou 20, não, são 15 times, perdão, falei errado São 15 times pra cada lado E rapaziada, esse jogo aqui eu jogo tipo, aleatoriamente, tá ligado? Eu não jogo assim pra, eu jogo pra me divertir, porque esse jogo é muito da hora E aqui tem um, aqui temos um bar aqui, muito louco também Esse jogo é muito bonito rapaziada, na moral mano, muito bonito mesmo Tipo, o gráfico não é tão ruim, assim Tipo, dá pra baixar tranquilamente no seu PC aí Que não tem uma placa de vídeo tão boa Eles só ordem em placa de vídeo Aqui tá o mercado de armas, né Que é onde tem o mercado de armas pra gente comprar ah, as armas que você <risos> tem que, é, cada, cada personagem desse daqui Que tem os okay. para comprar eu... arma. Você tem que ir pano quando você vai jogando por exemplo, é, vai ter quando a, a gente entrar numa partida ali, eu vou entrar já no esquadrão aqui pra gente e aí já que demora um pouco, demora 3 minutos, dois minutos pra, pra achar uma salva. Aqui tem aqui pra você comprar roupa, né? Mas você tem que usar dinheiro do jogo, como se fosse no Fortnite e no Free Fire. Mas aqui a coisa boa que também que eu acho da hora é. Você não precisa só usar o dinheiro do, do, do jogo pra comprar, tá ligado? O dinheiro de verdade. Você Caramba, mano, Tá, pega. Muita gente aqui, velho. Olha isso, mano. Tá, me... É muita mer. Gente, você consegue comprar as armas de boa, tá ligado? Aqui, ó. Eu vou mostrar as armas que eu tenho pra vocês. Eu tenho pouca arma, tá ligado? Que eu tenho que comprar bastante poder ali pra usar na hora. Aqui, aqui... Aqui eu não entendi muito bem o que que é, tá ligado? Que eu não... Até agora eu não entendi. Ali na frente tem os recados pra você deixar, tá ligado? Ah, quero falar com um amigo, você deixou o recado ali, tá ligado? E aqui tem um outro mercado de armas, porque esse daqui eu não tenho muito nível pra comprar ainda. Como pode então, tem que esperar um algum... se culpar mais. Mas tem bastante coisa pra comprar aqui já. É isso E lá também é outro, esse osiris aí é outro também pra comprar armas. Só que esse osiris ele é cientista, tá ligado? Então é baita legal as armas dele. Eu tenho uma arma dele eu acho, eu tenho essa arma aqui ó dele, que é muito irado right. também mano, ela é muito, muito rápida. E tipo, as armas aqui são bonitas até, dá pra você, também você vai ganhando a skin, eu tenho várias skins também, onde que eu posso ver as skins aqui mesmo? Ah, aqui ó, aqui ó, vamos aí. Eu tenho várias skins aqui das minhas armas, se eu quiser mudar, tá ligado? Eu vou ganhando no passe, porque eu já tô no level 37, que é um level muito bom. E rapaziada, esse, esse jogo foi criado em 2019, então ele é um jogo novo. Aqui ó, tem um tem algumas coisas que vai abrir também, é, que tá em, em andamento aí para poder abrir. E aqui, se pá... e aqui se pá vai algum... abrir algum portal aí pra... pra alguma outra nave Ou seja, a gente tá dentro de uma nave, tá ligado? Suponho que o lugar aqui é pequenininho E lá tá o planeta que a gente vai cair quando entrar na, na partida já... A partida já vai estar tá começando, então rapaziada Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal aí Eu vou mostrar tudo pra vocês como funciona esse jogo É muito irado, quem quiser baixar aí Vale a pena O jogo não é tão pesado ele é, ele é da Epic Games também Aqui ó Aqui você vê aqui ó, qual, qual operador você vai querer pra ajudar você aí Quando tiver jogando Aqui tem vários Eu sempre escolho esse cara aqui Porque já, é, já tem um nível maior Tá ligado? E aqui tem as capas Aqui mano Eu acho essas capas Eita caramba Eu acho essas capas muito, muito parecidas com a do Star Wars tá ligado? Principalmente essa aqui ó muito tirada, eu ainda não tenho uma cápsula personalizada. Tá ligado? Ah, e você pode estar tá voando também, mano. Ao decorrer da, da partida, tá ligado? O objetivo é você capturar aquele, aquele diamante ali. E eu vou mostrar pra você como é que estão do ali. Ao decorrer da partida. Muito tirada, Olha lá, o time tá mandando, tá lá em cima, baita massa, mano. Rapaziada, esse jogo é muito irado, eu gosto bastante. Como eu falei pra vocês, eu jogo aleatoriamente, quando eu não tô fazendo live de Free Fire, quando eu não tô jogando nenhum jogo, eu jogo esse jogo aqui pra me distrair um pouco da vida social, da vida real, da vida social, tá ligado? Então é muito da hora esse jogo. Quando a gente cai aqui na, na terra, na terra, no, no planeta, dá uma bugadas, às vezes dá umas bugadas de Eita caramba! E rapaziada? Como que a gente consegue, como que a gente, como que a gente consegue dinheiro aqui no, no dentro do planeta? A gente vai ter que mandar esse cara aí, ó, especializar no mundo, pra conseguir dinheiro e tem, né, e no, do, do lado, do nosso, do nosso lado esquerdo tem os objetivos aí, pra gente conseguir ganhar o jogo. Cada objetivo tem troféu ali, como vocês podem ver ali, ó. o diamante tem 10 troféu Carregue o cristal de 05, assim por diante Tem os objetivos ali pra vocês verem na tela, tá ligado? Mas ah, pra você conseguir dinheiro, o que mais, que é o mais fácil de capturar ó. Mais fácil de capturar Eita, caramba, Mais fácil de capturar aqui é o diamante os outros são um pouco difíceis. Pro... como eles são, eita os níveis são maiores são mais dificultados tá ae matei geral mano, e teve um, quando é partida solta tira sol, tá ligado, A... geralmente vai vai 20, 20 pessoas jogando, tá como é um jogo muito difícil, muito disputado, E é muito difícil tipo, conquistar as coisas, tá ligado? Sozinho. Com um, um, um, um, um esquadrão assim é mais fácil, tá ligado? Que aí o esquadrão vai ajudando também. Aqui ó, aqui tem as coisas para comprar as armas, você já não já não tem como você pegar a arma, tá ligado? Você tem que comprar as armas. E você tem que ir matando esses nem, nem pra conseguir. É muito é muito difícil, para É um pouco difícil. É um pouco é muita estratégia, tá ligado? Marcar tá muito pra para pra você poder ver nesse jogo Porque se os caras vão pegando aí eu vou, já vou vendo Outro diamante aí pra nós capturarmos These numbers can be right um diamante, um. Tem um diamante ama. Tem um diamante esse tu aperta aqui ó o botão aqui do mouse Isso daqui ele localiza onde estão as coisas tá ligado? Ele localiza também no mapa Mas é mais fácil aqui tá ligado ele vai capturar ali o bagulho, enquanto eu vou lá em cima, capturar o diamante pra nós Aí, padrão, cara não tão maninho ainda deu, aqui tá mais perto eu acho Vou comprar Agora, esse aqui Esse robozinho aqui mano, ele ajuda demais na hora que você tá matando, tá ligado? Quer ver ele vai matando pra você Então ele ajuda demais quando você tá na batira só Geral, matei geral, a cara na frente Tô matando geral Eita, pum, o pô, né? Que largou assim, faz uma ideia. Aê, padrão. Capturou o planeta até, ó. Vamos pôr o squad aqui, não fica rapaziada. Não fica só. Engaging the enemy. Não porque é muito caô, tá ligado? Ó, tem um squad lá, mano. O foda é que essa arma aqui é muito ruim pra tirar. Ah, mano. tá perdendo tempo com esse cara. Eu vou pegar outro diamante ali. Pode ver se caras vão tentando matar os caras ali. Não perder tempo não, mano. Meu shield's broken! Aê, caramba, mais um troféuzinho pra nós. Né, é nóis, time, aí. É. Tamo junto. Beijo na bunda. Aê, Shields aqui. broken! Taking fire! Damn it! I need help! Vou chamar a equipe aqui, some cash. Over here! Precisando de ajuda, rapaziada! Qual foi? Ah, a galera sumiu aqui, mano. Vou bazar correndo aqui que só tá eu sozinho aqui, por isso que é bom. Tá com a equipe. Nós estamos em terceiro lugar. Olha, eu tenho um cara ali, em mim. Eita, pega, tem um cara atrás do outro cara que tá atrás do cara. Eita pega, vai freder para o nosso homem. Vou barrajar aqui. Vai lá, rapaziada. Vai lá, galera. Não, velho. Fez Perdi minha vida, mano. O foda é que eu tô sem dinheiro, tá ligado? Ah, vou cagar para esses caras aí. Vou pegar mais diamante aqui pra poder pegar dinheiro precisava de uma arma boa agora eu tô sem meus robôzinhos aqui ah, vai robôzinho aparece caramba tá suave tá suave robô pequenininho tá suave não quer me ajudar no me também não veio chorar depois Caramba. Acabou o gás da coca, aí o padrão, padrão, mata geral, matando geral, aí o robôzinho Ele já faz uma luta ali, valeu robôzinho, tamo junto, é nóis, nós vamos ficar em segundo lugar, e geralmente ele, ele. o.. no final da partida, rapaziada, você tem que.. Ir, você tem que ir pra uma. É, entrar numa nave lá pra ir direto pra base, tá ligado? Você pode morrer como. Como uma nuvem lá, tá ligado? Vem uma. Vem uma tempestade do caramba tá Dá pena, mano. Ah mano, ah velho, olha ah, que ideia mano, vou morrer por causa desse bunda mole já era pra mim, só tenho duas vidas agora muito ó, virou tipo um, um negocinho, tá ligado? Muito da hora Rapaziada, o vídeo foi esse aí se você gostou. Eu queria ir até o final, tá ligado? Mas. O vídeo vai ficar muito grande se eu for até jogar mais duas partidas, tá ligado? Como esse jogo ele é muito extenso, tá ligado? Pra jogar É... tipo, a partida é muito grande Demora muito pra, pra, eu, pra eu terminar a partida, tá ligado? Se não jogava, fosse uma partida mais rápida, eu jogava tranquilamente Mas se vocês gostarem desse jogo aí Eu posso estar trazendo mais um vídeo aí pra vocês Eu ia adorar trazer mais um vídeo aí pra vocês Desse jogo É muito irado, mano, na moral Deixa o like aí, rapaziada. tô indo embora, no próximo aí, eu pode estar jogando um evento aí, que daqui a pouco vai ter um evento aí novo, eu posso estar jogando um evento pra vocês. É isso aí, rapaz, Vou tô indo embora, até o próximo vídeo aí, fui!